Um Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Eu estou aqui num plantão de um lançamento imobiliário. Talvez a maior imobiliária do Brasil, a maior incorporadora, que é a Lopes, tem aqui 50, 60, 70 corretores. Quase todos eles esperando um cliente entrar para ser atendido. Qual é a chance disso acontecer na prática? Muito pequena. Então tem gente que chegou aqui 8 horas da manhã, vai sair 8 da noite e não vai atender ninguém. Isso é a maioria. É quase igual aquele motorista de táxi que fica no ponto, fica esperando o um cliente aparecer. Enquanto isso, ele joga dominó, ele joga baralho, mas não faz absolutamente nada. Fica lá esperando. Por outro lado, tem alguns corretores que são mais ativos, fizeram uma distribuição de panfleto. Ou eles ou contrataram serviços de terceiros. Mas tem panfleto com etiqueta com o nome deles. Se alguém aparecer aqui, eles têm uma boa comissão. Já o outro, que é realmente proativo, fez o panfleto e também fica o dia inteiro procurando clientes. Seja através de ligação, de e-mail, sempre atrás de alguma coisa. Ele cria o um movimento, ele não espera acontecer. Então, se você é um representante de vendas, por exemplo, será que você fica no seu escritório o dia inteiro em casa, se você trabalha de casa, esperando um cliente ligar? Você vai atrás, você liga, você visita, o que você faz de forma proativa? Isso será a grande diferença na sua vida. Correr atrás do cliente, quem está esperando um cliente hoje, numa economia difícil, não vai ter sucesso. E olha, aqui eu estou falando de comissões de 20, 30, 40, 50 mil reais, e no entanto, tem gente que não se mexe. E você? Você se mexe? Grande abraço e bons negócios!